Você quer saber um pouco mais sobre anemias? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos com a E para isso, nós convidamos a doutora Selma Soriano, que é médica hematologista da Fundação ProSangue, para a gente falar um pouco sobre anemia. Obrigado, doutora, pela sua presença. A anemia parece que é uma coisa que... É muito comum, né, doutora? É muito comum. É a síndrome mais... é a doença mais frequente no mundo. E exatamente o que é a anemia? A anemia é uma queda do número de, dos glóbulos vermelhos no sangue. Então, é uma doença que diminui os glóbulos vermelhos e leva a uma má oxigenação de todo o nosso organismo. E o que, que leva a essa diminuição dos glóbulos? Então, a causa mais frequente, Milton, é a deficiência de ferro. É? Então, a deficiência alimentar, às vezes doenças que levam à má utilização do ferro. Nas mulheres, nós temos o período menstrual que faz com que perde ferro. Uhum. As mulheres costumam ter menos músculo que os homens. Então, o sangue circula nos músculos, então a perda de sangue menstrual, ela pode ser uma causa muito frequente da deficiência de ferro nas mulheres. Então, mulheres que perdem muito sangue no período menstrual e a alimentação também, né? A alimentação também. Existem erros alimentares, né? A não ingestão das carnes vermelhas uhum. pode levar à deficiência de ferro e de vitamina B12 também e a não ingestão do ferro nos nossos alimentos normais. Então, comer pouco e comer errado. Então, né? Hoje em dia, a nossa alimentação é bem... E, ah, perguntar, e vegetariano, tem mais propensão a ser anêmico Tem mais propensão depois de 10 anos de atividade né, vegetariana apenas. Tá. Então, não precisa mudar o hábito da alimentação, basta fazer os controles, não é? e fazer a reposição de ferro. Então, após então, dez anos, tem mais chance de e prestar ter Prestar atenção mesmo. nessa alimentação rica em ferro, né? Exatamente. Que seria ah, o que? a carne... Alguns vegetais? É isso, isso é? sim, o, a, o feijão, feijão, a beterraba, então, assim, os legumes. E o nosso ferro endógeno, nós produzimos o nosso ferro, ele dá conta de nos manter, né? Hum. Mas em algumas situações há necessidade dessa reposição. E às vezes só a alimentação, ela não vai compensar a anemia, a necessidade de tomar a, a medicação que é o sulfato ferroso. E quais são os sintomas do flato anêmico? Então, são sintomas bem frustos que às vezes passam despercebidos. Cansaço, um, o cabelo, a queda de cabelo, a perda do brilho na pele, é, distúrbios de sono, irritabilidade. Então, isso pode ser o início de uma anemia. E eu, como, que, como é que eu descubro? É, é simples, é fazer um hemograma. Um exame de sangue simples, rápido, que com 3ml de sangue a gente consegue detectar se a pessoa tem ou não a anemia. E a hemoglobina tem que estar quanto, doutora? Então, a hemoglobina ela tem que estar nas mulheres acima de 12, nos homens acima de 13. Ah, ótimo, então nós vamos prestar mais atenção na nossa alimentação, né? Isso. Mais natural, na verdade, acho que quanto mais natural, é mais variada, melhor acho que é... Exatamente. A, exatamente nosso aporte de fé então doutora Perfeito. muito obrigado pela sua presença obrigada muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês e obrigado a você que esteve aqui com a gente no minutos qualivida